Boa noite Darteno, sejam bem-vindos ao canal Gamers, eu estou trazendo mais um vídeo de Warframe. Pessoal, hoje estou trazendo aqui a gameplay do Free Fighter, não, Free Fighter, Frame Fighter Ok, peço desculpa pelo Free Fighter, também é justo, uh, jogo Fighter, luta grátis, gostei dessa Mas pronto pessoal, eu estou trazendo aqui a gameplay, eu estou acompanhado aqui com um amigo aqui do Discord que é o Excalibur Como vocês podem ver pelo é nick dele, ok? A gente vai fazer uma batalhazinha, eu vou explicar os comandos para vocês poderem usar no, no, no, no frame fighter okay? E também vocês verem um pouco de como é que funciona o jogo em termos de combos e ataques para ser usado E verem com as personagens também que eu já desbloquei durante o processo que eu tenho feito algumas missões Ok, Scalibus, podes, uh, podes começar aí a missão? Quer dizer a batalha nesse caso? Yeah. Então frame fighter, vai ser uma batalha entre os dois pessoal, para quem não sabe praticamente o frame fighter vai ser tipo pvp que pode ser feito contra, com amigos, então é só chamar o teu amigo, escolher quem tu quiseres que faça esse, esse gameplay, esse pvp contigo, não esquecendo que a sala de duelos do do joão ainda está ativa, então não foi desativada mas continua ativa, vocês podem continuar com o pvp por lá também. E o Free Fighter, o Frame Fighter por acaso é muito top, é um jogo que vale a pena jogar. É mais um jogo para descontrair com o pessoal, com, praticamente para quem está cansado das missões, consegue-se descontrair a vontade por lá. Okay? Pessoal, praticamente a tela né, é a parte que passa esses sets, que eu acho que uma parte eu gosto e outra parte é meio estranho, né? E também parece meio que bugado por aqui. Eu tenho aqui quantos life frames eu já tenho aqui o. Olha, o meu novo Waffle tá aqui. Eu tenho esse Umbra. tá bem? Tenho o Tenho. Ok, vou começar do Umbra. A parte estranha. Yeah, e aí, eu aproximo com o Umbra, mas eu não vejo o meu personagem. Não sei se é um bug. Ah, ok. Pessoal, deixa-me já explicar aqui as teclas rápido, ok? Temos as, as seguintes teclas: U, que dá o soco. Y, que dá os pontapés. Ok. O que dá uns rotativos que é um ataque estranho, tá a ver? Olha por cima aqui para mostrar o capa e o capa que praticamente agarra os inimigos E dá-se tipo praticamente um combo incrível O J que é defesa, o L que é o ataque, ok? O L é o ataque, como vocês podem ver, ele fez a segunda skill dele muito top, não é pessoal? Então agora eu e o Skalibur vamos fazer uma batalha aqui, umas quantas gameplayzinhas aqui para vocês verem que é muito top e que pode se divertir à vontade fazendo o Frame Fighter só para descansar, descontrair das missões também, tá caso queira divertir com algum amigo ou mesmo a missão random, podem estar aqui nos quando random e apanhar alguém. Então podemos começar, apesar de ter pouca vida, né? Então vamos? Vamos, vamos cá. Oh. Sério, já não estás a jogar sem poxão, isso não pode. Poder, ó, pessoal, às vezes tem aqueles bugs que é bem estranho. Então, como o jogo não está atualizado completamente, às vezes tem, parece, vai aparecer alguns bugs por aqui. Há que saber aproveitá-los, mas nesse caso, no meu caso, não tem como aproveitar porque eu sou o péssimo a jogar. <risos> sou mesmo péssimo a jogar. Podem ver, sou péssimo. Eu sempre opto, ou, ou faço ou tenho a opção pela sempre a mesmas teclas, está a ver? Pronto, eu sou bem péssimo a jogar, já perdi duas vezes. Não é algo tão fixe. <risos> Deixa-me dar um desconto, eu vou dar de uma frame aqui. Deixa me agora fazer um teste com o Equinox, é a primeira vez que ele aparece por aqui, né? O Equinox. Desbloquei, eu acho que eu desbloquei o Equinox ainda hoje, então. Faz sentido fazer o teste dele agora. Quando quiseres, estou pronto. Oh. A ah, sério? <risos> Vai! Boa! Consegui! A menos isso! A menos isso funcionou! Sério! Nem assim, nem com o escudo mano! Nem defendendo! Eu consigo! Mas é tudo assim! Mano! Ataca! Tipo! Não! Eu acho que o jogo tá tipo tá contra mim, tá mesmo bugado Por que que isso vai trocar para um de noite? Tipo, eu ataco, tipo, eu faço o ataque pelo meio, mas tu consegues me atacar e ainda ter a vida, mano. Como? Tipo, eu não consigo fugir nisso. <risos> ya, yeah, tipo, acho que isso, Eu tenho tem que melhorar essa parte, tipo, um, um jogador. Há ah, como que fica repetido repetido, tipo, continuas a atacar e, e tu não consegues fugir? Isso é muito mal quando acontece. Estou aqui pronto, eu vou do ainda. Oh. Então, o que aconteceu aqui? Parece que eu caí. Yeah. A minha net caiu aqui no Discord. Estou pronto. Pá, ó, oh, olha esse burro, tipo, eu mal conseguia sair dali e tu já estavas a fazer os ataques todos tipo, não tem como não vai, não vai olha, essa vai ser a nossa última ok? Para a gente entrar por aqui, para não ficar muito comprido o vídeo Ah boa, agora sim, dessa vez tem que ganhar Pega aqui oh oh agora não foges Boa Ó, oh. ó, oh, agora é meu. <risos> Boa, consegui. Dessa vez, como estou para acabar, eu vou ganhar. Vai vou conseguir. <risos> ah, sabes que é para usar os ataques tipo especial deles, tipo os ataques do A-Frame, está a escalar é a tecla, né? Ah, ok. Ah, sim, aqui já consigo. Já dominei aqui, já sei como. Ó. Oh. I'm winner. Apesar de ter perdido tantas vezes, <risos> acabei de ganhar. Vá, vamos ficar por aqui, ok? Então pessoal, esta aqui foi a gameplayzinha aqui do Frame Fighter. Ok? Só mesmo para vocês perceberem como é que se usa. E para quem não sabe usar os ataques do Warframe, é clicar no L, ok? Na tecla L é para usar os ataques do Warframe. Ok? Então espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal caso gostarem do vídeo. E até a próxima.